As melhores frases do seu Madruga. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Posso não ter um centavo no bolso, mas tenho um sorriso no rosto, e isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Eu sabia que você era idiota, mas não a nível executivo. Somente um idiota responde, uma pergunta com outra pergunta. Isto é uma caliúnia. Uma caliúnia. Você sabe o que é uma caliúnia? O trabalho não é ruim. Ruim é ter de trabalhar. As pessoas boas devem amar seus inimigos. A virtude do bem viver está nos princípios morais, minha filha. Para aprender uma língua estrangeira você tem que primeiro estudar anatomia, porque a anatomia estuda o corpo e a língua faz parte dele. Se quiser vir ser alguém na vida, que devore os livros. Sou pobre, porém honrado. São todas assim. Começam ficando com o chapéu e acabam ficando com a carteira. Quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. Sou um homem de muita barriga, senhor sorte. As dívidas são sagradas.